Esse é o vazio, Pitbull de canivete, enchuauas de fuzil Você entende? Cala sua boca Que bem é vez e você não é sagaz Eu vou matar o um girassol e o um sol que não gira mais Calma que eu vou guardar no meu bolso Porra, aí eu vim com suído e vou te mandar lá no poço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 Acabei o seu fim Eu não sou o único girassol Olha o tamanho desse jardim oh, oh, oh, oh. Ele é cron Por isso o papo é pra mim Pede na satrack, o Pedro Trick é o flowback Preto é flock que se cheira e sim Cê entende? Como eu faço, parceiro? Pode parar aqui na levada Eu me incomodo, me incomodo o sol Ele me incomoda quando eu vendo o um camarão na Eu Entendi tudo o que você falou Se a questão é hip hop eu mostro o amor Pedro Tric é flock que se cheira Só que na minha quebrada o moleque não cheira a flor Os moleques não dão com flor na mão Os moleques não faz improvisação e é por isso e pra fora não pulou então Toque um fico folhadinha Que a palavra é lírica que consegue matar ou salvar uma vida Por isso que é arma, brasileiro Então eu mantenho o passo na calma É arma sim, arma da mente Aquela que acerta mente, a mente e alma Arma da mente, eu vi Do início até o fim Engatilhada, clic, clic, toque, toque As balas era de destino. Não acertar, então Eu te falo que agora vocês não tem visão Cau eu fiz isso por vocês, joguei no teu caixão Ooooooooooooooo ah, ah, ah, Ai meu Oooooooooooooooooooo Desculpa rima, barulho para Pedro e Maria Ooooooooooooooooo ah, Barulho Barreto ah, ah. Que, que ra... Você é do baile, eu sou do trailer Toma meu dedo do meio Porque o rima, agora separa Ele balança o rosto, eu faço o posto Mano, eu boto os pontos na cara Aliada, você balança o rosto Você tá ligado, meu mano, que pra é o meu gosto É o que eu sei, fazer isso na hora Aceito da hora, eu posso fazer isso de agosto até agora Ei, faz caricatura, meu mano, que você ganha ponto e tá espancando o altar, eu não vou te descolgo tu não tá tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio, dedo do meio não é argumento Quando sempre a minha levada, e eu faço o meu improvisado Agora tomando teu dedo do meio, depois ele fala e no cu do prado Eu não sou um rapo, tá ligado? É escoço É que a que você toma picoco Tá ligado? É igual Hancock, saber minha rima rara Me chama de otário de novo na cara, vai para a cara, muda nesse cara Eu vou é parceiro, você vai parar e é pra favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Pra ver se com Você é um tarrinho, eu vim do gueto Você é um otarinhei, porque eu respeito o pronomineto Porque eu faço a rima E não a brincadeira O speed ficou em 2016 junto com a sua carreira E cadê a sua? Chama ele de Otarié só que se apanha pro cante, não me é. Por isso eu vou eu vou te matar, o seu corpo ninguém contará. Pode ser até contrarie, sabe bem que eu mando pra tu, sabe? Eu to rimando em francês ganho um de vocês e é Merci simboku. Vou até a barra levanta, entendeu? É Como que o cara não tem uma carreira e tu o nome em cima do Yuffie? Carai, sem maldade vai embora. Como que o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 Como é que é? ó. e No meio a... dos predadores, pode é isso, meu... volta, volta, volta! Vem família, vamos que vamos! deixar, já vai correr não? Vem. Oh, oh, oh. Você é a presa e é a gazela Volta pra sua casa Você é estilo gazela, eu sou estilo Mufasa né? Por isso não se nutri, Vai ser é estilo Só tá com a cabeça quente é. Eu tô com a cabeça quente E por isso eu esquento esse mais de gente Eu projeto os amigos, protege e cê detesta Sou como o Burupira, eu sou o rei da floresta Rei ah, é da floresta é evidente Curupira. não anda pra trás, acha que tá andando pra frente Agora entendi, você é o Simba Então pode ir pra Simba, tá vendo tudo isso, você não pode colar ah. Você usou a minha rima, então bate palma, premisse sem autoestima. E tudo que já fiz, não fiz, tá e é uma diz. Ei, é o Sky, te deixei com cicatriz. Me deixou com cicatriz, só que cê não arruma nada, a melhor rima eu fiz. O Mike sempre para quando esse bosta improvisa. Até o equipamento viu sua energia negativa.